Olá, eu sou o professor, pesquisador, linguista e filósofo Cláudio Um Buscador da Verdade. Nessa série Papo de Quinta, realizo algumas reflexões filosóficas sobre a vida com o objetivo de compreender melhor as situações que a vida nos oferece e os aprendizados que podemos delas retirar. Curta e comente o nosso conteúdo compartilhe, pois ele pode ser fator de soma na vida daqueles a quem você ama. Se você chegou agora, se inscreva em nossos canais e páginas. Seu engajamento é muito importante para que nós possamos continuar produzindo conteúdos como esse. No vídeo anterior, refletimos um pouquinho sobre o que vem a ser a consciência. Para alguns, é o conjunto de atividades psíquicas experimentadas no presente, ou seja, no aqui e no agora. Para outros, ainda é uma memória e outros a definem como um pôr em ação. Consciência e concentração possuem uma estreita relação. Concentração, segundo antigas escolas espirituais, é estar reunido em volta de um centro. Se concebermos o eu como sendo uma esfera, segundo Jorge Anhelevraga, a consciência se situaria em torno do eixo central, em volta dele, Girariam os demais aspectos da vida psíquica. Mas se o eu seria o centro, o que seria então esse eixo central em torno do qual a consciência se situa? Esse eixo seria então o ego, e o que gira em torno dele é a personalidade. O ego, ao contrário do que muitos pensam, não é prejudicial à nossa vida espiritual. Nesse sentido, poderíamos dizer que a consciência é a possessão de si mesmo, ou seja, ser consciente é possuir a si mesmo, é ser produto de si e não do meio ao qual pertence. É produto do governo do próprio ego e não determinado pela doutrina ou pelo dogma religioso, cultura ou ideologia do meio social o qual está inserido, no qual o sujeito está inserido. O ato de possuir a si mesmo, ou seja, o ato de possessão, acontece, segundo Jorge Anhele Vraga, quando se possui o centro dessa esfera. Noutras palavras, quando se possui o centro do próprio eu, quando se governa toda a estrutura humana a partir do eixo central, ou seja, do ego quando se realiza o verdadeiro trabalho de concentração. Pelo exposto, ter consciência é possuir a si mesmo. Noutras palavras, é conhecer a si mesmo e se colocar como centro de sua própria existência, fazendo com que sua personalidade gire em torno do próprio ego, tornando-se assim um produto de si mesmo e não do meio no qual se vive. E você, possui a si mesmo? O seu eu é o centro do seu existir? E o eixo central em torno do qual gira a sua personalidade é o seu próprio ego? Ou você não se coloca como centro da sua existência, deixando que sua personalidade gire em torno dos padrões socialmente aceitos? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Siga esse perfil para mais. Tchau!